Eu me lembro dessa primeira experiência, uma coisa assim meio apocalíptica, meio caótica. A minha primeira experiência com a sofrologia chega a ser engraçado, assim, eu, eu pensar que, eu, eu me lembrar dessa experiência e dizer que hoje em dia eu sou sofróloga porque essa primeira experiência, assim, não foi muito... não é que tenha sido ruim, mas é que não foi muito interessante para mim. Eu não, não saí dessa primeira experiência gostando da sofrologia. Eu conheci a sofrologia em 2007, quando eu estava grávida da minha filha. Alice devia estar, tá, sei lá, no sétimo, oitavo mês de gravidez. E aqui na França, no final da gravidez, eles propõem várias sessões assim, de acompanhamento, tipo de aula, com tipo uma doula, ou uma, seria o equivalente de uma doula, de uma parteira aí no Brasil. E aí você tem oito, oito aulas com essas mulheres, quer dizer, com uma delas só, né? E para mãe de primeira viagem, geralmente tem muita coisa assim, informativa, né? Tipo como amamentar, como reconhecer os primeiros sinais do parto e tal. Uma dessas aulas é, era justamente uma aula de sofrologia. A minha filha nasceu em julho, né? Então, assim, tava calor também nesse ano de 2000, 2007. E assim, eu me lembro dessa primeira experiência, uma coisa assim meio apocalíptica, meio caótica. Nós éramos assim, sei lá, sete, oito mulheres, talvez, fechadas numa sala. Devia estar fazendo 387 graus. Aqui na França, pequeno parênteses, não tem infraestrutura para calor. Faz calor, não dura muito tempo, né? talvez seja por isso que não tem infraestrutura. Mas assim, você vai nos lugares, não tem ar-condicionado, não tem ventilador. Quando tem ar-condicionado, é... tem dois problemas. Né? Primeiro é que as pessoas abrem janela mesmo com ar-condicionado ligado. Que elas não entendem o funcionamento do ar-condicionado. E segundo, que geralmente aqui ele tá assim no mínimo, né? Então, você passa de estar tá fazendo 35 graus lá de fora, você entra num lugar com ar-condicionado e tá fazendo 31. Quer dizer, não, não é assim muito diferente. Não, não adianta muita coisa. Mas, enfim, a gente estava nessa sala fechada. Oito mulheres grávidas tendo que deitar. Né? Porque até então eu não conhecia nada de sofrologia. Na realidade, eu tinha ouvido falar, eu sabia, já tinha ouvido falar... Eu sabia que era uma técnica que existia e achava que era, era relaxamento, era uma técnica para você se relaxar, para você ficar relaxado. Estávamos lá todas deitadas e a mulher começava então fazendo um exercício de visualização. O que eu deito, a minha cabeça liga assim no 220 volts, né, eu tava assim, a cabeça tava a mil. A pior coisa, a coisa mais irritante para uma pessoa que tá com a cabeça a mil é ver uma pessoa do lado dela assim super relaxada. né? E aí eu deito, ela começa a fazer o um relaxamento do corpo, né? Relaxar a cabeça, relaxar, enfim, os ombros e tal. E eu ouço mulheres, assim, metade daquelas mulheres que estavam ali, dormiram, estavam roncando. E eu não conseguia, eu tava assim, né? Não conseguia nem, nem relaxar os ombros, a cabeça, nada do que ela tava falando. E aquilo começou a me irritar mais ainda, né? Eu falei, cara... Todo mundo dormindo e eu aqui com a cabeça a mil. E a visualização era uma visualização, o bebê no colo, depois do nascimento, com o bebê no colo. O bebê com três semanas, com três meses. E assim, na minha cabeça a sofrologia era para relaxar. Então assim, eu não tava vendo nada de relaxante naquilo, né? Eu não imaginava nem um pouco. Era inimaginável pra mim que com o meu bebê no colo de três semanas, três meses, eu ia estar tá super relaxada. Achei aquilo, assim, completamente esdrúxulo. Não, enfim, pra mim aquela sessão não serviu pra nada, a não ser me dizer que eu não entendi o sentido daquilo, não achei relaxante. Saí dali mais irritada ainda, porque nada é mais irritante do que, do que você tentar fazer alguma coisa pra se relaxar e não conseguir, né? E deixei pra lá. Também não fiquei com ódio de sofrologia, também não, né? Mas enfim, falei bom, não serve pra, não serve pra porra nenhuma isso. E realmente, é, eu tava certa e não consegui imaginar... Uma vida muito relaxante, porque não foi o primeiro ano que a minha filha não foi nem um pouco relaxante. Porque ela simplesmente não dormia. Ela não dormia de dia, ela não dormia de noite. Eu tinha amigas, assim, que, que tinham filhos um pouquinho mais velhos que os meus, que, que a minha, e que dormiam, que faziam cestas, assim, de três horas, duas horas de manhã, uma hora e meia de manhã, três horas à tarde, sabe? E ali se deitava e dormia 30 minutos. Não era 29, não era 31, era 30 minutos, né? E eu realmente passei um ano, assim, terrível, eu não tinha tempo pra nada, eu tava irritada, eu tava... Até me pergunto assim, o nível de irritação, o nível de, de cansaço, de, de tensão física, de tensão mental, de... era tanta que eu chegava ao ponto de me perguntar assim, cara, será que, eu f... será que eu não fiz uma coisa errada? Será que realmente eu não deveria ter tido filhos, assim? é muito pior do que eu imaginava. Eu não tô conseguindo curtir a maternidade, não tô conseguindo... É... Não tô conseguindo curtir, porque eu não sentia prazer em estar com a minha filha. Não que eu não amasse ela, mas porque... Eu tava muito cansada pra sentir qualquer prazer. Quando você tá cansado demais, você não consegue curtir nada. Né? O meu sono se tornou, assim, excessivamente leve, né, eu bati a cabeça no travesseiro, eu ouvia qualquer barulhinho, assim, na vizinhança, na rua, um carro passando, eu já me acordava, se assim, que acordava não, porque eu tava dormindo, né, mas assim, eu já, e aí o que eu fiz? Eu engravidei de novo, né, eu engravidei de novo, e no dia exato em que a Alice fez um ano e dez meses, eu tive um filho, Gabriel, que obviamente não podia, né? com a mãe que ele tinha, com a irmã que ele tinha, não, não podia, ele não podia ser um bebê com realmente não foi. Né? Não foi tão ruim quanto a, quanto a Alice, ele não dormia tão mal quanto a Alice, mas eu tinha aquele histórico de tensão, de, de, de, de, de, de irritação, de nervoso, de ansiedade que estava ali gravado no meu corpo. E eu voltei a viver tudo aquilo de novo. E mais uma vez eu me perguntei, eu não deveria ter tido filhos, assim, eu não nasci pra isso. E depois o, o Gabriel começou a dormir a noite toda, então assim, eles estavam dormindo, mas eu não tava. Porque essa, essa, essa experiência, esses dois anos dormindo mal, acabaram com o meu sono. Então eles dormiam, mas eu não dormia. Eu levava muito tempo para adormecer, porque eu ia dormir, assim, uma pilha de nervos. Embora não tivesse mais motivo. O, era o meu sistema nervoso que tava, não conseguia parar de, de, de, de rodar o tempo inteiro. E aí, somente aí, depois de ter passado é, dois anos praticamente sem dormir. Sem dormir é uma maneira de falar, né? Porque obviamente que eu dormia. é que eu fui procurar a ajuda de um sofrólogo. Eu... Tinha essa experiência ruim da sofrologia, mas nesse meio tempo, nesses dois anos, eu ouvi falar de sofrologia, porque é uma técnica que é relativamente conhecida aqui na França. Tinha um sofrólogo não muito longe da minha casa, eu acho que esse foi um ponto também muito importante, porque se eu tivesse que, assim, pegar um ônibus para ir até lá, eu não iria. Assim, eu realmente estava num cansaço, assim, se eu tivesse que fazer qualquer esforço para ir, eu não teria ido. Desde a primeira sessão, eu já senti que tinha uma coisa ali que estava mudando, né? eu comecei a, a já me sentir menos tensa, né, fisicamente até, fisicamente e mentalmente, porque os dois vão juntos, né, até aí eu não tinha nenhum conhecimento de nada disso, porque eu não era, eu não era sofróloga, né, eu era só uma pessoa normal, não que sofrólogos não sejam pessoas normais, mas enfim, eu era só uma tiazinha querendo <risos> dormir, deitava na cama e já não deitava mais assim, né, eu já conseguia realmente relaxar os músculos e e aí a primeira sessão, a segunda sessão, eu fui percebendo que eu já não levava mais tanto tempo para dormir, acordando menos de madrugada, né? Quando eu acordava porque realmente meus filhos precisavam de mim, não era porque eu acordava sobressaltada porque uma porta imaginária tinha batido. É... E aí aos pouquinhos as coisas foram entrando nos eixos. Eu devo ter feito mais oito sessões, eu acho, com esse cara. E no final dessas oito sessões, eu realmente conseguia é, adormecer rápido. Rápido que eu digo, é tipo 15 minutos. Dormia a noite toda. Obviamente que eu tinha duas crianças pequenas em casa, então eu não dormia até as 11 da manhã, no final de semana. Mas o, o, o tempo de sono era o que ele era, mas era um sono recuperador. Sem exagero, eu renasci ali naquele momento passei a, realmente de dia a estar operacional. Eu passei de um estado assim, de legume durante o dia a ter dias produtivos, a poder brincar com os meus filhos, a poder trabalhar. Em 2011 eu resolvi me tornar sofróloga, né? que era impossível. Não, não tem como você imaginar começar um curso, aprender uma profissão nova quando você é um legume que você não consegue nem lembrar de uma informação simples que alguém te deu 5 minutos antes. Dormir bem não é um luxo, gente. Dormir bem... O ser humano foi previsto para dormir. Dormir é uma função vital. Então, se você se reconhece nisso, tem um link aqui na descrição do vídeo para o meu treinamento de 10 sessões de sofrologia para te ajudar a dormir normalmente. É... é... Esse treinamento que eu estou propondo para você é o treinamento que é mais ou menos o que eu fiz, o que mudou a minha vida e que mudou a vida de tantas pessoas que eu acompanhei depois, quando eu me tornei sofróloga também. Então, se você gostou desse vídeo, se você acha que, se você se identifica com isso, se você conhece alguém que está sofrendo com problemas de sono, é... Manda esse vídeo para ele, compartilha no WhatsApp, você talvez conheça pessoas ou você também já tentou várias coisas, já tentou vários outros métodos e não funcionou, pode ser que a sofrologia funcione para você. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!